Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Que dia é hoje? Hoje é o dia mais aguardado da semana Hoje é o único dia que é antevéspera de sábado Hoje é o dia do SBS Perguntas enviadas pra vocês <risos> Ante-véspera de sábado respondidas bandidas morangu Gabarito Que é uma suas perguntas? É simples, é fácil, é só deixar no um link aqui Entra, Deixa sua perguntinha, mas é um link Olha só a galera fica mandando, fica mandando umas teorias muito loucas Olha isso aqui, ó <risos> Olá, o gpm 15 Eu tenho uma pergunta pra você Você acha que existe um segredo por trás do To Be Continued The One Piece? É que eu estava a olhar e tem um símbolo depois do T Mas não sei do que se trata Horas, ele não sabe do que se trata esse símbolo depois do T O que será que é? Só tem doido, galera Fica sem capítulo, uma semana de One Piece E a galera fica tudo doidona Quer ver? Eu vou mostrar outro pra vocês, ó ó, se liga nesse aqui, ó. Eu vi um vídeo onde você fala as profissões do navio do Luffy, mas tem que você não falou que é animal de estimação. Porque animal de estimação virou profissão agora. Né? Ah! <risos> Geralmente os piratas têm um cão papagaio. E aí ele fez uma teoria onde o Morgans, o pelicano da Big Mom, vai entrar pro bando dos chapéus de palha. E ele que vai passar a informação sobre o que é o One Piece e o que aconteceu no século perdido. Porque é ele que espalha os jornais pelo mundo de One Piece. Então... <risos> <risos> profissão que falta no bando chapéu de palha? Falta uma profissão de animal de estimação? E o Morgans, o pelicano da Big Mom? <risos> Enfim, esse é o SBS: perguntas enviadas por vocês, respondidas por eu. Deixa suas perguntinhas aí, ó. aproveita também para conhecer a lojinha do canal Pior Geração. Tem camisetas novas, uma coleção irada, especialmente feitos para você. Então vamos lá, tirar essas dúvidas <risos> duvidosas. <risos> Luke S, quais as chances da pessoa com cicatriz de queimadura que o Kid falou ser o Scopper Gaban, já que ele é o único dos piratas Roger que ainda não vimos dentro da obra? Será que não vimos? Será que aquele careca que aparece ali durante o Arkham Ford não é o Scopper Gabão, ele não fez um calvão de cria, cortou aquela cabeleira e está desse... Pode ser, né? Surgiu essa teoria desse personagem que aparece aí ser o Scoper Gabão, muito por conta do óculos. O outro até colocou uns balões de fala nesse personagem. Um personagem completamente aleatório e random com balões de fala, convenhamos, né? Pode acabar tendo algum destaque. Pode ser o Scoper Gabão, como também não pode. O homem cascatriz de queimadura pode ser ele? Olha, considerando que já vimos o Ray, o Shanks... O Crocos lá no começo, será que o Scoper agora teria uma relevância tão grande? Ele parecia ser o navegador do bando, seria bem interessante ter um diálogo ali com a Anami. Mas uma cicatriz de queimadura não tem nada que ligue a ele. Quem pode ser essa figura? Pode ser qualquer pessoa, pode ser um personagem novo, pode ser o Scoper, tá bom galera? Mas... Pelas dicas deixadas pelo outro não se encaixa muito bem. Pode ser aquela figura que aparece conversando com o Crocus. Aquela figura da capa misteriosa. Que ele ainda não apresentou um personagem completamente novo. Pode ser alguém de Ohara que sobreviveu. Porque sabemos que tivemos é, aquela árvore queimando. O Clover ficou lá junto com outros estudiosos. E você tem aquela cena de quando a marinha chega eles não acham corpos. Somente livros né, que foram jogados ali na água. Eu já fiz até uma teoria de que os Revos podem ter salvo alguns dos residentes de Ohara. Mas também tem outra opção pouco falada, né? Porque se você for ver no original japonês, quando o Kid fala o homem com a cicatriz de queimadura, fica meio ambíguo, porque pode ser uma cicatriz, como pode ser marcas de queimadura. E o que, que são marcas? Pode ser tatuagens. E quem tem tatuagens de chamas? Oroji. Oroji, ele é Skypean. Ele ainda não foi apresentado, porque o tá está aguardando ele para algum plot maior dentro da trama. Convenhamos, porque todos os outros... Supernovas participaram de um Ano ou em Holy Cake. Quem ficou sobrando? A Bonnie, que tem ligações diretas com os revolucionários, com o Kuma, e ainda não é momento de contar a história deles. E o Rojo, que assistiu o Kaido pular lá da Ilha do Céu. E ele tem essas marcas de queimaduras. Então ele é o Skypin. Sabemos que Skype está ligado diretamente ao ano. E tudo que envolve o final da série. E ele pode ter algo a mais por trás do seu plot. Quem sabe ser até o décimo Capitão Titânico do Barba Negra. Porque ele mostrou interesse pelo Barba Negra lá em Marineford. Pode acabar sendo ele, que é o décimo Capitão Titânico. E aí o Kid, ele vai para... Cada um dos capitães é para um lado, né? Então o Luffy certamente vai para Elbaf. O, o Lau, ele pode ir para Vila. E aonde é o Kid vai cair Hatinozu. Quem sabe o Uroji tá lá. É onde ele acaba encontrando o homem com a marca... De queimadura e acaba tendo alguma informação mais relevante sobre os paradeiros do que ele busca em relação ao tesouro One Piece Eu acho isso legal, mas guardem aí, quem é o homem da queimadura? Não dá pra saber, pode ser o Sabo, pode ser até o Cracker tem que mandar <risos> Pode ser o Cracker, pode ser qualquer personagem Eu gostaria que fosse o novo, Eu gostaria que fosse, sabe quem? O da capa do Crocs, seria bem legal né Mas o Uroji tá bem alto, o Scopper Gaban também não dá pra descartar e você? Quem você acha que é a figura misteriosa com marcas, com uma cicatriz de queimadura que o Kid vai atrás? Deixa aqui nos comentários. David Souza, quais segredos e conhecimentos o Shanks pode saber sobre o mundo de One Piece já que ele sabia sobre o segredo da fruta do Luffy? Acha que ele sabe algo sobre o século perdido? Olha, o Roger ele nunca escondeu, ele nunca fez mistério para contar para qualquer pessoa o que ele viu na última ilha. Até o Rei. Também não fez mistério, o chapéu de palha chegou lá, o Luffy, o Soap perguntou, a Robin, e falou, se vocês quiserem eu conto, vocês querem saber? E o Luffy falou, não, eu não quero saber, senão vai estragar a minha aventura. A Robin também falou, não, eu vou, vou juntar os fragmentos pra ter o meu próprio entendimento. Então eles contam pra quem quer saber. O Shanks, ele perguntou algo para o Roger, é bem importante lembrar isso, que não foi o Roger que contou algo pra ele. O Shanks perguntou algo para o Roger quando eles foram se separar e o Shanks começou a chorar. Agora que foi confirmado que o Shanks foi achado em God Valley dentro de um baú do tesouro. Se você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar aqui no card. Porque foi revelado todos os poderes dos piratas do ruivo. E essa informação foi confirmada. O Shanks foi achado pelo Roger lá em God Valley dentro de um baú do tesouro. Filho de Dragão Celestial? Quase certamente o Shanks tem, tem sangue nobre aí. Porque os Gorosei receberam ele. É por isso que eles receberam o Shanks. Pode ser filho do Zibak também? Pode ser filho do Zibak. Mas eu acho que tem muito mais puxado aí pro Shanks ser um dragão celestial. É legal que todo dragão celestial quando sai tem um almirante de guarda costa né? Então o Ben Beckman é o um almirante disfarçado cuidando do Shanks aí. Cuidado, Ben Beckman. Mas voltando ao cerne da questão aqui, o Shanks, o que ele sabe certamente foi dessa conversa que ele tem com o Roger. Também pode ser por estudos... Não sei, porque outras pessoas também se aprofundariam nisso. O Barba Negra é uma pessoa cheia de conhecimento, ao qual não sabemos da onde vem esse conhecimento. Como ele sabe tudo sobre isso. Ele queria Yami Yami no Mi para algo maior. Tudo bem que ele tinha enciclopédia, ele viu que a fruta era a logia mais poderosa, mas... Por que exatamente ele queria? Tá ligado diretamente aos planos. Ele sabia que ele poderia usar isso para conseguir um segundo poder. E o Shanks, como ele sabe sobre Nika, Deus do Sol... São mitos né, que ecoam pelas pessoas, pelos escravos. E não necessariamente é uma história real. Tanto que nem Gorosei acreditava realmente que a fruta do Luffy poderia ser essa. Que essa fruta até existia. Era uma lenda. Só que o Shanks ele tem um sol né, na proa do seu Red Force. Parece que ele já está ligado diretamente a isso... Pode ser, como o Shanks aparenta ter conexões com Elbaf, né, mais que óbvias, porque o Shanks é inspirado em Eric, o Vermelho, que era um dos Vikings mais famosos, cabelos ruivos. O seu navio tem o formato do navio dos gigantes, até o um navio Viking. O próprio Shanks foi inspirado em Viki, o Viking, que é uma animação franco-japonesa, da onde o Oda já disse que era fanzassa e foi da onde ele tirou toda a concepção do mundo de One Piece. Então pode ser que o Shanks aprendeu sobre Nika com os gigantes. E não à toa o Oda colocou os gigantes falando sobre o Deus do Sol. Eles têm o solstício deles, né? E eles falam especificamente sobre o Deus Sol. Percebam a importância aí dos dois arcos onde foi citado o Deus Sol, Skypiea, e agora... Então pode ser por lá que o Shanks conseguiu grande parte das informações Temos aquela árvore Brasil que é enorme Não sabemos muito ainda sobre o Loki Não sabemos muito em si sobre os gigantes e toda a mitologia que envolve eles Mas percebam como os gigantes eles são cobiçados no mundo Pelo governo mundial que tenta a gigantificação Pela Big Mom, todo mundo quer pegar um gigante, quer ter um exército Então eles... Tem sim alguma ligação maior. Quem sabe foram eles, os carpinteiros, que fizeram Noah. Ah, também não dá pra descartar a coisa da visão do futuro, né? Porque acabou de sair com o Shanks aí e ele tem um haki monstruoso. Ele faz coisas que ainda não vimos ninguém fazer. O Yasopi foi confirmado como tendo um haki de observação melhor que o Katakuri. Porque Katakuri ele, ele usa o haki de observação. Ele vê alguns segundos à frente uns 4, 5 E o Yasop ele fica continuamente vendo no futuro. É um monstro total. Quem sabe o Shanks consiga ampliar. Muito mais aí o seu haki de observação e consiga ver no futuro alguns dias. Por que não? Não ao ponto de Madame Chard de fazer profecias para daqui 10 anos, 20 anos. Mas quem sabe com seu haki de observação tão poderoso, ele consiga realmente ver no futuro. E é por isso que ele antecipou o que ia acontecer com esse contra o Barba Negra, e Marineford, parar o Kaido, entre outras tantas vezes que ele foi intervir de alguma forma no equilíbrio do mundo. Então Shanks pode ter um haki de observação que sim permita que ele veja no futuro muito mais à frente do que estamos Acostumados e foi apresentado na série até agora. Léo, a forma Homem Floresta do Ryokugyu, lembra a forma Homem Raio do Enel? Poderia ser um despertar da de Logia? Eu adoro essa linha. Eu adoro que o despertar da de Logia seja realmente o avatar do elemento. Que tem assim a alteração de ambiente. Vimos que o Aramaki ele tem a alteração de ambiente. Ele acabou de reflorestar o país de ano inteiro. Ele vai andando, as flores vão brotando. Muito legal essa fruta dele, poderosa pra caramba. E eu gostaria que sim, que tivesse essa coisa do avatar. Do elemento para diferenciar Um pouco das Paramécias Porque somente a alteração de ambiente É muito parecido A Zoan tem a sua característica única de despertar Paramécia também tem a sua E a Logia, quem sabe poderia ser essa representação Esse avatar do elemento Eu gosto, é a minha teoria favorita Tomara que Oda transforme isso em canônico De realmente explicar que esses avatares Que esses usuários assumem É a forma desperta do seu fruto E o Enel já teria a sua fruta desperta Lá atrás, como é que o Luffy venceu ele? Gobu-gobu no cabeça de vento, <risos> muito bom né, mas seria bem legal, tá bom, eu gosto, e você, o que você acha que vai ser o despertar da Lugia, vai ser só alteração de ambiente, uma alteração que fica por tempo indeterminado, infinito, você tem alteração realmente climática como aconteceu em Punk Hazard ou tem algo a mais, você acha que pode ser o avatar do alimento ou é somente uma transformação, deixa aqui nos comentários. Kleber Fernando, acha que o Shanks só vai atrás do One Piece porque ele trouxe o Joy Boy pro mundo? Logo ele realizou o sonho de seu capitão e agora é livre para ir atrás do tesouro? Visto que se ele precisasse do modo Nika, não faria sentido, já que Roger não precisou. É uma excelente pergunta, né? Talvez o Shanks agora indo atrás do One Piece nesse ponto, seja porque ele realizou um último pedido do seu capitão, que era achar a fruta de Nika e esperar Joy Boy voltar para o mundo e agora ele quebraria essas correntes, ele fez o último pedido do seu capitão, está livre para fazer o seu próprio. E sabe por que isso aqui faz sentido? Porque com o One Piece Film Red, o Oda, ele acabou soltando, ele confirmou naquele volume especial que o Shanks, ele tem o seu próprio sonho para essa era. Olha só, então ele tem um sonho, então ele não está seguindo o sonho do Roger e ele não está fazendo tudo isso para o Luffy alcançar seus objetivos. Ele também quer construir o seu próprio mundo, sua própria era. Ainda não sabemos qual é de fato o sonho do Shanks. Pode estar ligado muito ao que ele disse no começo, que ele só queria viajar pelo mundo com seus amigos e festejar. Foi uma das únicas e poucas vezes que vimos o Shanks falar mais sobre os seus sonhos futuros. E ele quer o mundo de alguma forma. E agora ele estaria livre dessas amarras e se tornaria um rival do Luffy. Logicamente que um rival amigável. Eu ainda acho que o Shanks e o Buggy vão sim estar na última ilha, visto que eles não foram. Então seria legal os dois chegando lá. Agora a questão de Nika é, não fazer sentido. Talvez Nika seja necessário para o uso do tesouro One Piece em si. Não somente as armas ancestrais. Nada impede o Shanks chegar na última ilha e se tornar rei dos piratas. Porque quem chega lá se torna rei dos piratas. Mas o uso em si do tesouro pode ser algo maior relacionado a essa fruta. E agora o Shanks está livre para tocar o terror. Né não, não? J. Pedro BF. A fruta do bug tornaria o Room do Lao ineficaz? Caso usado nele. <risos> Você fala do Lao tentar cortar o bug. Olha, o, o, dentro do Room, o bug conseguiria evitar os ataques de espada, mas... O haki do lao é muito maior, então ele pode levitar com ele pode fazer shambles com bug Ele pode fazer o que ele quiser ali dentro Certamente o haki do lao supera <risos> Do bug, tá bom? Os cortes ainda seriam inúteis Mas todos os outros poderes dentro do room poderiam ser utilizados O Alexander James quer saber se o One Piece é brasileiro mesmo Você quer dizer sobre o tesouro One Piece? Porque a única conexão que temos entre Brasil e One Piece É que o Oda disse que no mundo real Cada um dos personagens seria de determinado país. E o Luffy seria brasileiro. E aí a galera já fica doida, né? Surgiu o Luffy Nika. Não, é inspirado no Curupira. Inspirado no Curupira. Já teve doido que foi tatuou o Luffy de cabelo de fogo. Aí o Oda falou, não. Não é não, o cabelinho dele é branco. Não tem nada de Curupira aí não. <risos> então, eu acho que é a única conexão que temos com o Brasil são essas referências, tem Portigas, né, que é muito lembrado ele com Portugal, por quê? Porque quem é o irmão mais velho do Brasil? Portugal, então Portigas, Luffy, ele sempre tá flertando, você tem o reino de Goa que também fazia parte ali das épocas das navegações ligado diretamente a Portugal, tá tudo nas entrelinhas, agora o tesouro One Piece em si vai ser o quê? Um pau Brasil? Vai chegar... <risos> A árvore da... Pode ser, né? A árvore de Akuma no Mi chega lá, é o Pau Brasil. Uma árvore brasileira lá, escrito Rue Rue BR Dana Akuma no Mi. Nunca vi nenhuma conexão do tesouro One Piece ligado diretamente ao Brasil. E o que temos é só isso, essas referências que o Oda usa dentro da série. O Luffy ser brasileiro, Nika não é inspirado no Curupira, se você tatuou ele de cabelinho vermelho. Parabéns, gênio. Cavalo. <risos> Mateus Lack, ansioso pro filme Red? Você acha que Uta canônica no mangá é só obra de marketing ou realmente Shanks lembrou de algum acontecimento envolvendo sua filha? Olha, eu estou ansioso, eu gosto de ver os filmes The One Piece, no começo achei o plot que seria meio estranho, mas pelo que já vi dos vazamentos, que pelo menos tem o Shanks lutando, convenhamos né galera, isso é um hype demais de 25, quem não quer ver o Shanks lutando junto com seus piratas, os poderes deles são insanos, são animais e só por conta desses 5 ou 10 minutos do Shanks lutando, já, já virou meu filme favorito. Eu quero ver muito. Tô bem ansioso pra ver. Vou trazer vídeos, certamente, fazendo um review pra vocês do que eu achei. Tá bom? O plot do Shanks ser pai, filha, assim, enfim. Eu acho que conseguiram explicar muito bem isso com bastante fanservice. Não à toa até colocaram o Gear 5 do Luffy no finalzinho ali aparecendo. Agora, olha só. Uta canônica no mangá é só obra de marketing? Com toda Com toda certeza não foi um personagem imaginado pelo Oda, foi outra pessoa que criou toda essa concepção e o Oda ele colocou ali para estar divulgando, tanto que ele nem colocou a face dela aparecendo, colocou somente a silhueta ali para ficar meio passar meio batido. Então, sim, obra de marketing. Pode voltar para a série. Talvez o ponto mais interessante aqui seja uma revelação de que Uta fazia parte de uma família chamada Fearland e o Shanks acaba tendo conexão porque é pai da menina. É obviamente que não sabemos se é a família Fearland ligada aos nobres mundiais. Então essa família em si da Uta pode ter relevância dentro da trama. Mas ainda ligando Luffy e Uta que aparecem pequenininhos lá na Vila Fuxi. Isso pode ter um impacto também na história de fundo do Luffy quando ele encontrar o Shanks. Pode ter uma menção, será algo bem como o Chico o Leão Dourado. Não tão implícito, não, nada que altere tanto assim a trama. Mas sim, foi colocado para ter um marketing a mais. Gnomo quer saber um mangá Dark Fantasy tipo Berserk para indicar? Eu recomendo o Belblat, é bem parecido. Essa série você vai gostar bastante, chega bem próximo ali. Obviamente, que não tem aquela arte magnífica do Kentaro Miura, mas é uma obra bem Dark Fantasy e que se assemelha a alguns pontos, a alguns traços. Você também tem Claymore, se você ainda não leu, que é bem legal também, muito parecido nesse estilo de Berserk, mas o Belblat fica a minha recomendação. Pra vocês, vocês querem recomendações de animes, eu trago pra vocês se vocês quiserem. Eu coloco um vídeo a mais aí, só pra recomendar. Mas vocês têm que me falar se vocês querem, não é verdade? Ficar me mandando teoria aí do Morgan o Pericano da Big Mom. então se vocês quiserem recomendações, eu faço um vídeo só de recomendação, coloco... Um vídeo extra na semana pra vocês. Mr. Marcelo, gosto muito da ideia de que Joy Boy do século perdido é ninguém mais, ninguém menos do que Binks. E a parte de Binks no saque, que cita ondas rufando com os tambores, reforça ainda mais isso. E a música poderia ter sido criada pela frota de Binks, levando o saque para brindar com seu capitão Joy Boy, o primeiro rei dos piratas. Muito legal, até romantizou aqui a pergunta dele. Eu gosto, até acho que o nome do filho do Luffy... É, o Luffy vai ter filho, tá pensando o quê? <risos> o Luffy, Luffy é sexualmente apático Vai ter um filho, não sei como Mas ele vai ter, ele no final da trama Ele vai ter um filho aí com a, com a boa Hancock, tá bom? Não que ele vai ficar cuidando do filho Porque pirata, sabe como é, que é a família no mundo de One pista Mas o nome do filho do Luffy Podem anotar Monkey D. Binks Legal, né? Ou pode ser o nome também da figura aí que criou essa música Quem sabe o nome de Joy Boy do passado Monkey D. Binks Essa parte do nome dele ser realmente Binks Olha... Faz sentido, não é à toa que essa música é muito importante. Eu ainda acho que quando eles falam aqui sobre o saque de Binks, eles estão falando também somente de um saque de beber e sim do metal saque. O metal que foi achado lá em Dress Rosa, que os revolucionários estavam ultra mega interessados, que é usado na fabricação de armas. Metal saque pode ser usado também na concepção dos poliglifes, é isso que torna eles inquebráveis tá bom Então o saque de Binks pode ser o metal saque que foi dito ali pelos revolucionários Que eles tinham um interesse maior Mas eu gosto também dessa coisa de Binks ser um nome muito maior Ser o um nome realmente da figura de Joy Boy do passado Estava ali na nossa cara o tempo todo E aí quando o Revelo fala, caramba, por que, que eu não pensei nisso? né Então guarde aí, certamente Monkey de Binks vai aparecer na trama Fir, você disse que uma arma não pode ser imbuída com a fruta para a Messia Ologia Pois ela não se transformaria... Ou se transformaria aleatoriamente? Agora pergunta, se um Shanks da vida usar Haki do Rei e uma arma que tem uma fruta Logia, ele não conseguiria controlar ela? A questão aqui, o Fear, é que quando você funde armas ou objetos com frutas, é preciso o fator linhagem. Por que, que somente Zoans funciona? Porque você tem o fator linhagem do animal. Como é que você tem o fator linhagem, DNA, de Paramécia ou Logia? Outras não são seres pensantes. Se fosse possível fazer isso daqui que você está falando, de colocar uma Paramécia, uma Logia em um objeto, e o Shanks com seu haki do rei controlar, essa daqui seria sem dúvidas a explicação de como Barba Negra tem um segundo poder. Ele colocou nos seus anéis. Mas pensem, como ele vai ativar um anel para fazer terremoto? Não é verdade? Porque as frutas em si, Logia e Paramécia... Elas alteram o DNA do seu usuário. Elas alteram o seu corpo. Então é por isso que objetos em si só funcionam com os Porque você tem um animal pensante ali. Você tem o seu fator linhagem que pode ser combinado. E aí você tem o Lazul, você tem o Funk Freed. Tá bom? Então por isso que não dá pra colocar a Logia e Paramestre. Bom, até agora não. De repente o Oda mete o louco aí e fala. Não, o Barba Negra realmente tá, o poder dele tá nos anéis. E aí ele pode ter um... Uma fruta para cada anel que ele tem na sua mão. E é isso. Bastante pergunta respondida. Espero que vocês tenham gostado dessas. Manda as perguntas. Manda, manda, manda, manda. Pode mandar mais perguntinhas aí. Você gostou desse vídeo? Deixa um like. E não esquece de me seguir aí no Instagram. E é isso. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.